Beijo, João. aos telespectadores da TV Verde Vale E a nossa história vem de Maio de 82 E eu tive a felicidade de um dia cantar esta música Depois que o poeta Ronaldo da Cunha Lima Declamou um soneto E eu acho que é essa a razão Pela qual essa música Contagia tantas pessoas Onipresente é o soneto de Ronaldo da Cunha Lima Ele diz assim eu gosto de você, mas gosto tanto, em toda parte onde eu estou presente, eu vejo, sem querer, na minha frente, surgir o seu vulto como por encanto. Eu gosto de você, mas gosto tanto que penso ser você onipresente. Pois você, como sombra permanente, está sempre ao meu lado, em qualquer canto. Eu sinto nessa paixão que me avassala, que quando eu falo, não sou eu quem fala, e quando leio, não sou eu quem leio. O que vejo e o que penso, tudo isto, Às vezes penso, nem mesmo existo. Que em mim, o que existe, é só você. Eu não posso estar contente, Se quem amo está ausente. E por isso, vou buscá-la, para ficar comigo sempre. Sei que ela está dormindo, porque agora é madrugada. Mas eu vou chegar bem cedo e com um beijo despertá-la. Dizer que esta longa noite, a primeira sem seus beijos, Foi tão triste, tão escura, que cheguei ao desespero. E dizer que o seu sorriso me faz falta todo o tempo Como o sol dela eu preciso, eu preciso tanto agora Quando eu estiver com ela, amanhã bem abraçados Vou falar deste silêncio que agora estou sentindo Falarei desses instantes para que ela me console Me abraçando muito forte para não deixar que eu chore Andaremos lado a lado, pelas ruas da cidade Feito crianças no pintão, de mãos dadas na calçada Esquecer que o mundo é triste e que as noites são escuras e então, foguete felizes para a praça comprar flores para enfeitar a nossa casa, esquecemos nossas dores. Para nós é primavera, o inverno não existe mais. Se eu puder, eu subo ao céu. Pra buscar aquela estrela e depois levar pra ela, porque Margarida é bela. Porque Margarida é doce, Margarida é tão sincera. Porque Margarida eu amo, me espera a noite inteira. Porque Margarida é sonho, porque Margarida sabe. Ela é minha alegria, Margarida, Margarida, Margarida é minha. Essa música, ela consagrou você aqui no Cariri. Você tem...